Qual era o grande problema de corredor que queria fazer exercício de força, trabalho de força? É porque, basicamente, até as próprias academias não estavam preparadas para isso, né? Chegava lá na academia, pô, vamos fazer musculação, passava-se uma série normal, para quem quer estar tá buscando hipertrofia, simplesmente hipertrofiar o seu organismo, ficar mais inchado, mais forte... E o treinamento de força não é basicamente isso, porque você não quer ficar mais inchado, mais forte, por assim dizer, aumentar a espessura da sua fibra muscular. Não, não, não, não, não necessariamente, tudo depende de quem você é, beleza? Mas ficar mais pesado não é uma ideia positiva para a corrida, né? Ficar mais rígido, porque aí vai para outra, outra coisa, é a percepção sobre o seu corpo. Quando você estimula o seu corpo, seja o bíceps, seja o peitoral ou o quadríceps, seja um músculo que você for trabalhar se estressou ele, ele vai ficar mais sensível e por exemplo você vai correr você trabalhou lá na musculação sua musculatura você corre você vai se sentir mais pesado vai se sentir mais duro isso acabava afastando as pessoas da própria sala de musculação porque não estava contribuindo né com a corrida porque já tinha grandes desafios na corrida serem passados como o próprio volume e intensidade que era algo que todos trabalhavam Digamos única e exclusivamente dentro do treinamento de corrida, né? no qual você preparava simplesmente o coração, o motor desse carro, para ele ficar mais forte, mais resistente, para aguentar, para ter um maior, melhor transporte de oxigênio, para bombear mais sangue, mas não pensava na estrutura. né? E a própria estrutura iria se preparando de acordo com o aumento do volume, de acordo com a intensidade que é sendo aplicada. E dessa mesma forma, a gente chegou a um histórico dentro da, da história da corrida dos atletas praticantes de corrida, onde cerca de 80% dos atletas se machucavam, se lesionavam. E colocavam a culpa justamente no volume, que ia aumentando demais, e da intensidade. Mas a gente não pode esquecer do que está acontecendo no meio do caminho, né? Por que, que o volume e a intensidade estão atrapalhando, estão colidindo, tão, tão, tão, tá, estavam levando o cara, o atleta, à lesão? Era simples, o corpo não estava preparado. Ele não tinha um condicionamento físico adequado para suportar. O músculo não aguentava, o tendão não aguentava, a articulação então era sobrecarregada. E tudo isso, dentre outras coisas, como a gente já fala há bastante tempo na Corrida Perfeita, na própria técnica, só o seu organismo por si só ele poderia não estar conseguindo suportar o movimento. Se o seu músculo cansou, quem vai segurar a onda são seus tendões. Se isso tudo depois cansou, a porrada vai direto na articulação, o músculo já não está trabalhando ali para dissipar essa energia do impacto, né? Então a pancada vai direto ali no osso. Isso vai aumentar em muito a chance de lesão no seu organismo. Então a preparação muscular, a preparação de você ter um corpo firme, tanto para manter a postura adequada para a corrida, quanto para... Manter o um movimento o mais harmonioso possível durante cada ciclo de passada é fundamental para você manter sua técnica, para manter a economia de corrida, né? Não simplesmente pelo fato da potência, de você ser mais potente, de ir mais rápido. Não! É para você manter a postura. Você manter o seu padrão de movimento do começo ao fim. Você tem uma resistência muscular localizada. Entender isso é fundamental que não basta você simplesmente hipertrofiar, você precisa ter uma resistência muscular.